Nossa, gritei demais. Ei, hey, detetives e seja bem-vindos a mais um vídeo. último vídeo do. Não, mentira, mentira. Eu não sei. E esse aqui é o meu irmão. A gente mudou as skins. eu que... acho que é agachada, gostosa. Que isso? Que isso? Bundinha, bundinha, gostosa. E a gente. Tá bom. <risos> Como é que sai do F5? Pronto, agora sai do F5. Vamos começar o bagulho aqui. Que o bagulho aqui tá diferente, né? E aqui como vocês podem ver é o servidor do Dragoncraft, eu era, eu era help, gente. Obrigado. Ele me retirou. Muito obrigado a você, Drago, por, por não acreditar. Eu já sabia. que você não acreditaria em mim. As minhas forças. Tem quantas pessoas agora? Tem oito. Então eu tô aqui no lobby dele, ó o novo lobby dele. Eu gostei desse lobby. Eu achei bonito. Você viu o dragãozão que tá ali Mais bonito do que o outro. Olha você... o dragão ali, ó. Oh. Então, olha o dragão ali cadê o dragão? Eu tô lado, falando dragão por, ali Mas eu não tô lado. vendo o dragão Olha pro outro lado lá, pro vermelho, vermelho Ah, o dragão ali Cadê ah. o dragão? Ah, tá ali Eu falando dragão ali, fingindo que eu estou vendo Olha o dragão ali, gente Dragão todo quadrado, feito de broco Geral Aqui no lobby Tô gravando Então aqui eu gostei Agora mudou tudo no servidor, né? essas caixas do render ah, dá pra ver minhas coisas que eu coloquei lá na mina aí tem uma bancada de trabalho aqui uma craft table e aqui embaixo também deixa eu mostrar aqui embaixo aqui embaixo já era pra ter os portais né acho que eles estão terminando de construir esse ionicle ali o meu nem tá aparecendo mais o é as coisas do lado que mostra no seu as informações aquele quadrado de informações que apareceu. Você nem tá aparecendo, né? O, oh. meu, o meu mostra os comandos. Mostra o, os nomes ali, né? O dono, Dragoncraft, e essas coisas. E aparece ali. Dragoncraft, barra, pulos, o que O meu não tá aparecendo. Ele até retirou também. Porque eu era help aí. Hein? Ele não gostou de mim. Ele retirou. Meu Deus, aonde é que eu caí aqui, gente? O outro vai cair também. <risos> gente... Só dá barra spawn de novo é Barra spawn, Eu tava dando barra, lobby Ai Ui. Vamos pausar aí, pausar, ninguém precisa ver isso Não sei nem como é que pausa Esse aqui é o lobby, tem um lado verde, um lado vermelho, um lado azul, um lado laranja Amarelo Aqui, é, aqui é amarelo não, não. Ai, é amarelo Meu Deus, <risos> o automismo. E aqui embaixo era pra fazer uns portais legais, né? Eu é, acho. É que tem um lado roxo, roxo. Irmão, socorri que tá me afogando aqui, ó. Vai, continua, Oxe, vai, continuar. Aqui, aqui é delícia. Vai, sobe não, sobe não isso, continua. Ai, que delícia. Não, não Nossa, sair. eu tô bugadão aqui. Ai, ai, eu tô bugado. Eu tô bugado. Help? Help, eu não tô mais de help, não vou poder ai, te ajudar, é. então morre. Nossa. E pra você sair do lobby, você precisa da Barra Warp, né? E escreve esse comando no chat de, é, apertando a letra T e vamos para a mina que é a primeira coisa que você tem que ir quando você começar a jogar uh, será que... e aqui ó, ele mudou aqui para barra vender aí vende e vende tudo se você da barra vender o que você tiver de bloco desses blocos aqui aqui você pode comprar uma picareta de ferro né uhum. Grátis, gratuito Aqui é encantamento, 150 mil E a picareta de diamante, 15 mil 15 mil, quem é esse doido aqui? É o um Matheus Game Olha o cara digitando vender ali no chat Tem que dar barra vender E aí meu querido É, eu vou pegar aqui minha picareta de, de diamante Nossa, ó a galera, tá aqui hein? Gerar na mina, <risos> e aqui vamos agora com. Aqui é a mina, né? Eu preciso mostrar a mina? Não, não é a mina não. Aqui é a mina. É, essa aqui é a mina. É o lobby da mina. Ah, e ali é a mina. Que <risos> <consiga>. Ai. <risos> Ai, Adoro! Então, então vamos. Aqui, você tem que fazer, né? Você tem que quebrar, né? Não. Coletar, minerar. O outro entra na minha frente. Ó, oh, ele entra, entra, entra na minha frente. Não, perguntar, se Esse tu é corno. Olha lá, tá falando que você é youtuber. Eu é youtuber? Fala, não. Meu Deus, não. deixa. É, meu irmão é um pouco ignorante. <risos> eu já ataquei minha picareta de diamante. Você me atrapalhou todo, você me embananou todo. Hum, granada. Desculpa, gente, meu irmão é. É doido. Então, então, aqui ó, você precisa coletar, né? Quebrar com sua picareta, ou de ferro, ou de diamante, se você comprar. Ou de ouro, se você quiser com ouro. É, primeiro tem que. É, é Material mais caro minerar. Minerar minérios. Essa minério aqui, minera aqui, minera aqui. Aí digita barra vender agora, aí você vende tudo. Eu não vendeu o predegulho. Porque eu tenho dois predegulhos aqui, gente. No inventário. Eu vendi 45 itens por 800 reais. Para ver seu dinheiro. Para ver seu dinheiro você digita barra money. Eu tenho. Eu tenho 38 mil. É, agora colocaram carvão. É bom que dá experiência também dá, né? Não gastar com madeira. É, é verdade, Lão. Pô, você nem falou com verdade em Poxa. Então eu vou coletar mais aqui, minerar mais. Pra ir pra mostrar lá o que, que, é que eu vou fazer, né? Uma casa de azul. É, então eu vou fazer. Agora eu vou. Depois que você minerar aqui, você pode minerar o quanto você quiser. Hein? Enche teu inventário, moleque. Aqui o bagulho é doido. E quando reseta, reseta a mina, você sobe Eu acho engraçado Do nada você tá ali embaixo, reseta a mina A mina reconstrói tudo que nós quebramos E você sobe pra cima Mas você pode subir ali pelo cipó Pelo cipó E é legal, né, lá em cima Lá em cima eu já fiz vários buracos pra pegar o lápis azul, hein? É legal lá em cima, porque não tem nada lá em cima. Tipo, a, ao redor. A mina foi resetada. na hora que eu tô subindo, né? Nem pra resetar na hora que eu tô. Aí eu vou cair aqui. Quando você cai, eu não morre, gente. Pelo menos isso, né? Aqui, consegui subir. Aí você só pode fazer o buraco pegando o lápis azul. Ó, bugadão! Pronto. Aonde quer que é a saída agora? Também pode dar barra luz. Ah, ligou. Agora tá funcionando barra luz. Quem é esse doido ali, gente? Uhum, uhum, depois. É. Eu vou pular aqui. Eu poderia vender na placa, agora não dá mais. Agora é só digitar. E agora vamos dar um barra arp de novo. E vamos pro Protim. É, o Protme. Não, primeiro bora ver a loja Deixa eu ver, se qualquer coisa eu vou comprar alguma coisa na loja, né? Como que eu já vejo, Bugado! Tem encantamento, tem... Tem full diamante ali Tem terra Tem vidro, tem... Tem bloco Daqui aqui é o okay, que, gente? daqui aqui é um Black ink, certo? Black ink, ah tá, tinta. Tinta de. daqueles bagulho lá. Que frutua no, no mar. Oh. É. Isso, o povo. Uh. Tem semente. Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui, né? Tem semente agora? Ah, tem uma semente ali. Deve ser de melancia. Deixa eu ver. Eu nem sei, gente. Eu nem sei. Do outro lado tem mais. E ainda estão atualizando. Né? Porque o bagulho é louco. E agora só tem uma pessoa trabalhando no server. felizmente eu não tô. Né? Né, Drago? Tá mandando direto. Caralho. O legal que é, é direto mesmo. Então, e pra comprar, você... É com a... Qual é a mão que é para comprar? Ó, oh, o de ataque, que é essa aqui, de atacar, você, você vende. É, você vende. E o outro, é pra e o, o outro que é de colocar bloco, você compra. Você pode comprar. Então o outro você vende, o outro. Eu, eu... Tá. <risos> eu buguei, velho. Acho que eu vou comprar um bode. Ai meu, Deus me livre. Ela comprou um balde d'água, mas balde eu não vou comprar uma. Mais... Gente, que é isso, gente? Assalto, assim. Arromba a pessoa e deixa ela de quatro. Que isso? <risos> Desculpa, eu não entendi, eu tive que fazer essa piada. Mas é assim, não é. Não é daquele jeito que você tá pensando. Eu tô falando <risos> o jeito que Que arregaça o bolso da gente, o nosso dinheiro, entendeu? É disso que eu tô falando, né? É porque a pressão tem que ser Ui. forte mesmo, porque tá muito caro essas coisas aqui, não gente. nada não, véi. Tá muito caro aqui. Pode vender, pode vender cana-de-açúcar. Eu acho que, que é, é cana. É, cana-de-açúcar e cacto. O barra-amazém, você já deu barra-amazém? Eu nem se inscreve, não sei nem como se escreve barra-amazém. Você não está dentro de um terreno. Não! Ah, eu acho que é pra você desfazer o seu terreno Será? Eu pensei que o barra-amazém É porque Eu acho que o barra-amazém é pra pegar o... a melancia, não A melancia não, os cactos oh, Mano, que... essa bugada que dá Que você volta lá Você tem que esperar um pouco, gente você Tem que esperar uns 30 segundos eu Pra, eu pra, pra desbugar e... lá Eu aperto o shift e você mora Não só você Olha lá, tá bugado, o baú tá aberto Com ninguém ali Deixa eu ver Ó, esse aqui tá normal O outro bugou O outro tá fechando, o outro não tá fechando Não foi nada É, vamos pro próximo agora Ah, aqui ó Ah, o nome aqui, criminal A gente renasce Num criminal quando você dá Prótimo Criminal é que é aquela outra conta do Dragão. É, a gente renasce nele, mas eu é, acho que ali passa o Espal quando você dá Protim. Para escolher um, um E você digita barra Prot alto. Eu já tenho, então registro comando barra Prot alto e já renasce bem do lado ali do outro daquele daquele grandão de Cipó. Ah, esse, esse por aqui que eu tô falando Ah, não, você já viu esse? Ah, tá, é aquele E pra mim... Oh, <risos> Pra mim ir pro meu é prot né? Não, é prot Ah, prot homem. Pra mim pra minha, pro meu prot, para minha casa Pra minha habitação É prot homer, já Olha essa aqui, vem. Dessa, tão ah não, deve ser normal. É o que sou doido mesmo. É, normal ela. é, porque tá. Ela tá depilada. Ai, <risos> ela tá cabeluda. Não. não, é porque eu achei, né? Porque não tem folha, né? Então. <risos> <Depilado>. <risos> Parece até que pegou um depilador. Fala muito, eu preciso depilar aqui, né? Minhas pernas. Meu Deus, do nada, velho é, então E aqui no prot a gente pode fazer várias coisas, né Pode fazer o que quiser, né desde Dentro do seu prot Né, porque o bagulho é louco Então, irmão, o que, é que eu quero fazer É, você pode A tá fazendo outra coisa, então deixa ele lá Então você já, você já pegou tua pá? Tá é, eu vou quebrar tudo isso aqui Essa não, Terra. Eu não E eu não tenho permissão da sua casa, então eu não posso quebrar nada Não, eu... eu só a pá que eu fiz na última vez ah. Aí só pá. falta aqui você buscar Então eu fiz, menino é que eu perceber, Pra quebrar a terra? Hum, muito explicado, muito explicado Eu vou quebrar aqui Porque eu acho que eu tô precisando fazer outra coisa Mas só que eu vou guardar a terra Porque terra aqui que eu não vou comprar, né? É, então eu vou guardar terra pra plantar outras coisas. Tipo assim, um bambu, um trigo. Então eu vou quebrando aqui onde dá pausa nessa bagaça. Quando eu terminar eu volto com vocês. Finalizando o vídeo. E vou quebrar aqui tudo. Como é que pausa aqui, irmão? Ó, Olá, quando.. aí é, tem um jogador esse evento dele Agora, você vê a informação ali abaixo Ah, o prêmio é 50 mil! Nossa. Gente, o prêmio é 50 mil e a tag killer É 50 mil, será? Ou é 500? Aperta aqui! Ou é 5 mil? Vai saber! Tudo doido! Eu não tô vendo, não tô vendo o dinheiro ali em prêmio, aparece tudo Ô, oh, mano! É 500 mil! 50, velho É 50 mil, é, mil. E das árvores Plota mais pra você plantar Mais árvores, né uhum. Legal, mas eu acho que é bom Você bater com folha rebento é, é de carvalho Então nossa casa vai ser de car... É o que sai da árvore Ou seja é. Mais árvore Mais <risos> árvore sai ah, não pode desmatar tudo a terra não, senão não vai ter lugar pra gente plantar. Uhum. Tem que deixar um pouquinho Você Sim, vê né? as minhas? As minhas tá toda careca, velho, tenta fazer isso Até agora eu só vem uma, velho É, eu tenho, eu tenho umas madeiras aqui pra você Não, mas porra Não, mas eu vai te como dar você, Como você disse, futuramente então, Não, aí. mas eu não vou precisar agora Olha lá, quer entrar? Ah, não, ainda falta 200, mas vai esperando. Aí, já tem o 3 já. Ô, louco, o povo tá entrando agora. Mas só tem um só. Hum? É, um jogador lá. Ah, agora tem. Tem carvão, eu coloco aqui e eu... o. Ah, é? Eu esqueci de. E coloco o ouro. Esqueci de te dar os carvão, você não quer não? Bom, se quiser me dar, pode vir. Deixa eu vou, ver, vou fazer tá? aqui o um machado de ferro. E agora? Olha lá, dropou uma maçã. Pode, dois? Dropou duas maçãs. Mais uma pá. Tá? Olha lá, já tô com seis árvores. E também já tô com duas maçãs, velho. Olha o pessoal que sorte eu tenho de vir em duas maçãs. Cara, velho. eu tô tenho até tá demais. Eu só não gosto de quanta maçã dropa, sabe? Daí o povo pode vir e pegar, mano. Vai saber que a árvore dá maçã aí na hora que nós juntar, né? Olha lá, dois jogadores! Ó oh, minha árvore cresceu! Ó oh, minha árvore! Não, mas é, é crescer. pra crescer. Será que ela demorou pra crescer, tio? Meu Deus, mas eu tenho que crescer mesmo. Não, cresceu eu sei, mas demorou uma década, eu já entrei as quatro, velho. Olá! Olha ele batendo aqui. Oxe, <risos> O cara não tava tá em mim, velho? Não, ele tava olhando pros arredores, eu olho pra trás. Vem, vem. Toma. Ah, Cadê você? É Nossa, que tronco! Olha, grosso. Sim. Deu bom. Que isso, Júlio? Olha. Você juntou três árvores juntas. Quatro. Eu, eu cinco, uma. seis. Você quer uma? Vai. Não, eu já tenho árvore. Só você me deu já. Essa daí é o quê? De carvalho? Deve ser. Deixa não, de carvalho eu tenho. Não, essa esse não é de carvalho. Essa aqui é diferente. É, tá você mais tem, escuro. Você né? tem essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa. essa daqui é de tronco de carvalho, é escuro. Só que esse daqui é o escuro, esse daqui é o tronco. Ah, esse é escuro, de chocolate. Essa é uma picareta de dima. Uhum. Ó. Ué, cadê o cara? Sumiu. Eu vi pegar o carro. Quantos carros? Toma aqui. 32 carvão dá? Não Dá. O que mais? Olha o cara me deu esse peitão é aqui, velho. É, é, é compartilhando coisas. Deixa eu plantar de novo ó, mais árvore. Aqui vai virar um arvoreiro. O que tá acontecendo ali, gente? Olha lá, só tem um jogador. Ah, saiu. Olha lá, 60 segundos, bora. Será que eu vou? Eu tô com medo. Medo do quê? Medo. Você me matava que eu chegar a aí. Não, não, não, não. Vai me matar? Não, com a China matar mesmo, é né, meu irmão. Deixa eu fazer mais. Mais o que? Mais baú. Eu tô precisando já. Né? Júnior, 30! Eu vou, mas é, é eu que é. Você vai que vai você que vai ganhar? É, vem mais de prêmio. Deixa eu ganhar, vai, por favor, nunca ganhei nada. Eu tenho que guardar as coisas primeiro, não vai junto Ah é, né? Meu Deus do céu, Berg! Por quê? Vai, agora eu vou Killer Bora primeiro atrás desse primeiro quê? Eu entrei, eu entrei Ué, eu in... o evento aqui já começou Ah, não acredito que você não entrou Ai meu Deus, eu tô aqui, eu vou morrer Quer que eu vou? Eu vou morrer Quer que eu bata nele pra você? Não, você sei bater, ai Ai, tá vindo o Fudiamante! Ai, meu dia! Você tá indo com uma picareta, velho! Ai! Calma! Não dá pra bater ainda! Ai, essa daí é. Falta Ai. 200 segundos ainda! Sei, mas se eu cair aqui na lava, eu morro, porque eu já morri com seu. com a sua armadura que tu me, me deus por querer. Ai, eu caí na lava! Tá morrendo? Estou! Vai na lava! A água ali, gente! Ai, eu caí na lava de novo. Ai, eu vou morrer. Ah, não. Tá você, você, por que você não entra? Tem um diamante aqui, meu filho. A gente vai ter que tentar força pra matar ele. A gente vai morrer nós dois, quer ver? Mas não dá. Será que você tá na arena? Você não tá indo, sendo que nem começou a agitar bugado esse evento. Dá uma morridinha. Morrida aqui, ó. Na lava, entrar na lava é tão gostoso. Perdi a experiência. É fácil de pegar. Olha o bugadão. É com larva no, no spawn. Mas pra mim não aparece. Não, barra luz. Barra luz ativado Encerrando aqui, gente. Tchau, Detetive e Ninja. Não sei se vai ter um próximo vídeo. Eu tô tentando passar com o dono. Ah, agora mesmo apareceu o quadrado. Okay. Agora apareceu o quadrado ali. Onde ah, aparecem as coisas não da tá Gromcraft? Tá Onde aparecem as coisas. Prenda o que você vai fazer? Olha lá, aparece meu nome do nada. Não. E eu nem tô. Ah, eu tô aí pra mim, tá? É barra também só vai entrar no computador. É, né? /trust. Tô, hum, hum. tô dando aqui em vídeo. Bora ver se você vai falar alguma coisa comigo. Também que eu não tenho nada mesmo. <risos> eu tenho medo de eu também, só para tudo, velho. Tem de coisa que eu tenho no baú Uhum E eu E eu É teu, aqueles ouro, aqueles ferro, aquela picareta É teu É oh, Olha ele como é que tá, vou encerrando por aqui Tchau, vou dar permissão pra esse cara aqui Se ele faz alguma coisa Tá em vídeo aqui, ó gente Tá em vídeo aqui, ó Ó, ó, ó Vou mudar minha skin, vou mudar minha conta, vou mudar meu nome Uhum eu mais vou resistir. aqui ó o que tem aqui ó encerrando aqui com você viu bro? que eu vi lá embaixo. Uhum. como é que a gente faz isso aqui tudo e o pior que é que é a camada é muita camada gente louco, hein, é tá? muita camada aqui ó batiza a, sua, a minha habilidade super picareta está pronto para a utilização ó vou fazer calma aí pra eu sair daí rapidinho só como eu faço os outros tipos de piloto O que bagulho que é tá louco, assim. gente É ruim que dura pouco Ô louco, minha picareta é já tá acabando Tchan tchan tchan tchan Tá bonito vou... <risos> <risos> <risos> Desculpa